Existem pessoas que rejeitam a escritura da Bíblia porque falam assim, ah, a Bíblia foi escrita por homens. Mas será que só isso poderia ser um problema para a Bíblia ser confiável? Pessoal, o conteúdo que a gente vai falar hoje é especificamente dentro do módulo 2 dessa apostila aqui, do ensino religioso do terceiro ano, e a gente vai falar um pouquinho sobre a revelação bíblica de Deus. Muitas pessoas falam que Deus poderia falar pessoalmente, mas quando ele fez isso, as pessoas ficaram com medo e até fizeram um bezerro de ouro e Moisés depois quebrou as tábuas da lei, mostrando que ele estava indignado com tudo isso. Então não basta ter ouvidos para escutar e olhos para ver a Deus se a gente não está preparado consagrado para ouvir o que ele quer dizer. O povo de Israel tentou olhar, mas tentou ouvir, mas eles não conseguiam. Então por isso que Deus ele começou a escolher pessoas que estavam se consagrando para poder passar a mensagem que ele queria dizer para o seu povo escolhido. Então fique atento agora para você ver as razões para crer na Bíblia. Eu tenho certeza que você já teve que escrever uma redação, mas eu também tenho certeza de que você pensou muito bem em como fazer a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Agora, se mais de uma pessoa tivesse que escrever e dar palpite na sua redação, e você tivesse que deixar elas escreverem, será que ela ficaria toda coisa? Isso é uma coisa que não faria nenhum sentido. Há autores diferentes numa mesma redação. E esse já é o primeiro ponto, unidade doutrinária. Imagina, a Bíblia é tão interessante porque levou mais de 1500 anos para ser concluída, e tem 40 autores mais ou menos diferentes. Moisés escreveu no deserto, João numa ilha, Paulo na prisão, Daniel no exílio em Babilônia, e entre eles não houve apenas quilômetros, mas séculos de separação. Isso sem contar o abismo cultural. Entre homens como o sábio Salomão e o semi-alfabetizado apóstolo Pedro, a despeito disso, nenhum contradiz a mensagem do outro. Logo, um Espírito único os conduziu, o um Espírito de Deus. O segundo ponto é que todos os livros apontam para Jesus. A Bíblia é centralizada em Cristo. O Antigo Testamento conta da criação do mundo por Cristo, os atos de Deus para anunciar e preparar o mundo para a primeira vinda de Cristo. Os Evangelhos registram a história de Cristo quando veio à Terra. O livro de Atos fala da pregação a respeito de Cristo, que veio e voltará. As epístolas explicam os ensinos a respeito de Cristo. Finalmente, o Apocalipse anuncia a segunda vinda de Cristo. Além de ser o tema, ele é o coautor da Bíblia. Nenhuma coleção poderia ser tão bem elaborada sem a presença de um editor final. Os homens escreveram, mas Deus editou Terceiro ponto são as profecias que se cumprem. Fazer previsões óbvias ou gerais é fácil, mas a Bíblia ela tem se cumprido, apesar de desafiar o entendimento dos fatos desde a época que foi dita. E ainda assim, a gente está esperando uma última profecia muito importante, que é a volta de Jesus. Quarto ponto é preservação e atualidade. Manuscritos foram encontrados bem próximos ao Mar Morto, a partir de 1947, nas colinas de Qumran. Esses manuscritos, eles foram guardados pelos essênios, quando perceberam que os romanos viriam combater Jerusalém. O maior valor desses manuscritos é que eles eram mil anos mais antigos que as cópias mais antigas até então conhecidas. Comparados com os textos mais recentes, constatou a identidade de conteúdo. Veio mostrar que mesmo com o um longo processo de cópia, não houve alteração na mensagem doutrinária da Bíblia. Pessoas tendem a ser emocionadas com livros e com outras pessoas. Machado de Assis, Camões, até Stephen Hawking, são pessoas que trazem emoções. Mas é difícil encontrar um livro que fale a todas as classes de pessoas, porém a Bíblia é um livro que faz isso. Acima de tudo, a Bíblia é um livro que transforma vidas, e esse é o quinto ponto. Você certamente nunca verá um bandido regenerado porque sentiu tocado por Deus após a leitura de um romance policial ou de um livro de Shakespeare mas o encontro com a Bíblia já mudou milhões de vidas ao redor do mundo. É realmente um livro diferente de qualquer outro que já existiu. O grande escritor Victor Hugo disse certa vez. A Inglaterra tem duas grandes obras literárias, Shakespeare e a Bíblia. A Inglaterra fez Shakespeare, mas a Bíblia fez a Inglaterra. Então, a Bíblia você só vai poder saber dizer se você tentar experimentar por você mesmo. Só que tem outro detalhe. A Bíblia é um conjunto de livros. Então não é simples assim, você começa e termina, você pode ler ela de várias formas. Eu não sei você, mas eu quando eu assisto um filme, vejo alguma série, alguma coisa, eu gosto de ouvir o que o produtor, o que o criador da série tinha é, em mente quando ele pensou aquelas cenas e aquela história. Quando a gente pensa na Bíblia é a mesma coisa, é bom a gente saber o que ele quer dizer para nós. Então antes de ler a gente tem que pedir a, ao auxílio do Espírito Santo, porque daí sim a gente consegue entender a Bíblia da melhor forma possível. Agora só um detalhe, não esquece. Não é só assistir a aula que faz com que você receba a presença, você precisa fazer a atividade, tá escrito ali embaixo no eClass. Não se esquece. Até semana que vem.